Estamos aí há poucos minutos para encontrar com a nossa turma, vestidos a caráter formar mais uma turma da tá frente. bem legal, né? daqui Muito! A pouco bom. Lá aqui. bom! Mas como a gente estava conversando aqui sobre processos seletivos, que por acaso tem acontecido muitos e tem aparecido muitas dúvidas né, em relação a isso aí, as pessoas têm nos perguntado como se portar em processos seletivos e a gente tem um posicionamento sobre isso, mas a gente resolveu abrir esse espaço aqui rapidão para trocar um bate-papo rápido aqui sobre essas questões. Então, a gente estava falando sobre as principais, os principais erros né, que os neófitos têm cometido aí nas entrevistas. Você, Brito, que tem 21 anos de experiência como gestor, Ulisses, 32 anos de experiência como gestor na indústria farmacêutica. E aí, o que vocês consideram que são os principais erros que neófitos cometem na entrevista? Olha, então, um é... dos do, do, dos principais equívocos de, de um candidato, é, e a gente convivia com isso todo dia, né? é, eu penso que é exatamente o desconhecimento da rotina de um propagandista. É, muitos candidatos chegam, é, houve isso mais no passado, que eram, eles eram atraídos pura e simplesmente é, em função dos grandes benefícios dos grandes, dos altos salários, e continuam sendo muito atrativos até hoje, não resta dúvidas, né? mas é esse desconhecimento. Porque na hora que chega, que vê, que se depara com a realidade, eles não estão acostumados com essa rotina. Então, é muito comum você encontrar um candidato, que você pergunta para ele, é uma das perguntas básicas que eu creio que todo entrevistador faz sobretudo os entrevistadores da indústria farmacêutica, né? É, pergunta o candidato de cara, o que que a gente faz? O que que você conhece da nossa da nossa função? Descreva para mim a nossa rotina. E aí você já viu, né? Não sai nada. Ele vai se ele vai se enroscar, não vai sair nada. Ah tá, vocês fazem visita médica, né? Levam amostras, tá? Mas e aí? Né? Então esse é um candidato típico, né? Que não, ele não vai se adaptar. É um, ele não vai adaptar essa rotina. Não conhece. Lamentável, daí a três meses, quatro, cinco, ele vai chegar para você. E olha, lamentavelmente, é, não é isso que eu esperava. E aí? Na verdade, não vai nem avançar, né, Brito? Não vai, não vai. E aí a de se destacar o prejuízo para as empresas, para o próprio candidato, né? Que vai se frustrar não é aquilo já é, perdeu o emprego anterior para se aventurar em um mercado em um mercado que até então de fato não conhecia né e enfim vai ser um transtorno prejuízos para todos os lados né e você o é... que, que você vê aí, cara em relação a essas, esses esses itens aí que que você tem que que você mais viu ao longo desse tempo então, é, o desconhecimento que o Brito falou, essa, sem sombra de dúvidas, é uma das principais preocupações do gestor ao contratar um neófito, né? porém eu vejo também algo que dificulta muito, é, até a aposta de um gestor em um neófito, que é a questão do desenvolvimento, né? desenvolvimento da, da função através do que? Da adaptação a gente percebe que dependendo do potencial do candidato, uns respondem mais rápido, outros já demoram mais, né? E isso, querendo ou não, é, causa um transtorno para o gestor e às vezes ele até deixa de abrir mão de contratar um neófito com grande potencial, com receio dessa adaptação, né? Que essa adaptação seja demorada e querendo ou não, as as cotas, né? As cotas não não param, né? Quando eu contrato um neófito a minha cota não vai ser reduzida por isso né Os uhum. números vão estar lá temos que bater nossas metas e às vezes isso é causa algum transtorno né, no momento da contratação às vezes no momento que você definir por um candidato pode ser que às vezes isso atrapalhe né se o candidato ele, ele não se mostrar assim muito bem preparado é, e que possa é, trazer uma produtividade adequada pode ser que isso seja um limitador ao definir a contratação de um neófito. Né? Eu acho que essa também é uma preocupação que a gente sempre levou em consideração no momento do, do, dos processos. né? Então é daí que vem a queixa de neófitos falarem ah, ele preferiu com experiência, mas na verdade em algum momento ele não mostrou a segurança de que ele ia se adaptar perfeito. à função. Perfeito, perfeito, perfeito. Se o candidato não, não demonstrar... Não demonstrar essa segurança, pode ser que o gestor ali no momento ele ele faça a opção por de repente um já com a experiência, porque ele não sentiu segurança no momento. Né? Bacana, eu preciso fazer um, um parênteses aqui, né? Para quem é fã de Game of Thrones, o Ulisses é um Stark, né? Uma piada interna aí. Ele tem um logo no casa né? <risos> Legal. E aí, uma última dica aí para o pessoal, um último conselho em relação a ah, esses erros aí que vocês mais têm visto o que vocês me falam para deixar de... é, então a gente percebe que que um fator ele ele puxa o outro né então é o primeiro desconhecimento da rotina isso atrai para uma péssima adaptação e percebam a importância de o um candidato conhecer um pouco dos bastidores da propaganda médica, porque ele já vai estar acostumado com isso, isso vai ser uma rotina para ele no dia a dia, não vai estranhar. E ao passo, diferentemente de um candidato, um neófito que não conhece nada, não conhece dessa rotina, ele vai, ele vai sentir a pressão. Todos nós sabemos, né? seria, seria uma bobagem a gente não mencionar que é um mercado que é uma pressão enorme é, e você o candidato tem que estar preparado para isso é, é uma pressão para resultados a gente sabe que os laboratórios ao contratar um neófito eles já já contabilizaram é, um delay de aproximadamente seis meses oito dez meses para o candidato começar a trazer um resultado mas como o Ulisses bem falou aí a gente a gente sabe que na prática isso não existe muito né? então com três meses meu amigo e aí e a visitação e a cota? E o resultado deste mês? Aí o mês que vem a gente alcança o resultado, o que, que você vai fazer? É, então, esse candidato que vem, imagina, de uma função burocrática, enfim, mesmo que, na, na, no mercado de, de demanda, no mercado de vendas, mas esse mercado é distinto, é um mercado muito especial, que é uma pressão, e esse candidato pode não suportar essa pressão de visitação médica, de de cumprir a visita no PDV, a, a, a pressão pelo próprio resultado e aquela história, né? Olha, lamentavelmente, não me adaptei. Né? É. E essa tem sido, às vezes, uma, a rotina também de uma contratação equivocada, trazendo né? é prejuízo para ambas as partes. Muito, é um legal. Legal. É. frustrando o sonho né, de, de vários aí, né? Que... Exatamente, que exatamente. Pessoal, bem legal, bem rico. É. Tá, é, eu acho que quem está assistindo vai tá agradecer muito por essas dicas aí, porque tem muita gente que deve estar tá prestes a, a sentar na frente do gerente, a conversar com ele, e isso pode salvar a vida de muita gente, né? Então, se, se você gostou, tá, você que está nos assistindo aí, foram três dicas de, desses grandiosos profissionais, que é o Ulisses, que é o Brito, com experiência vasta. Tem um detalhe, tem um convite para você também, que é, nós produzimos um e-book, o né, um e-book mais completo sobre a profissão propagandista da indústria farmacêutica, é o guia definitivo para se tornar um propagandista. E nós vamos disponibilizar tá, no link desse vídeo para você estar tá baixando, aproveita, é gratuito. Tá? Aproveita esse, essa, esse tempo aí de grandes contratações que está acontecendo, ampliação da indústria farmacêutica. Com certeza isso vai te ajudar muito, porque tem muito mais dicas lá. Que foram três dicas, lá tem mais sete dicas distintas dessas, sobre a entrevista, né, o processo de entrevista. E também nós temos mais dicas, mais assuntos relacionados a mindset, ao desenvolvimento da mentalidade vencedora, é, sobre diferença entre propagandista e vendedor, enfim, o material é vasto, está muito completo. Tá bom? Quero te agradecer. Né? Ulisses, Brito, muito obrigado por esse bate-papo rápido aqui. E você que está nos assistindo, continua nos acompanhando com vídeos no canal. Vida de Propagandista toda semana. Vai aí, se inscreve, beleza? Um abraço e a gente se vê em breve. Sucesso para você. Um abraço. abraço. Até mais. Até mais.